Hoje estamos aqui na casa do Seu Zé e da Vanessa Porque o Seu Zé teve recentemente Um AVC e aí Foi internado, mas graças a Deus Está aí de novo, né? Então Jesus, ele fala assim que Ele é a ressurreição e a vida Aquele que confia em mim, mesmo que morra Vai viver Se a gente entende que e a gente está nessa vida, nessa aqui, terra de passagem, uhum. e que se a gente tem uma comunhão com o Pai, uhum. é, mesmo que você ainda morra, que aconteça alguma coisa, você ainda vai ter uma vida, porque é uma vida com o Senhor, uhum. né? É uma vida com Deus. O Senhor tava falando que morreu e viveu de novo, né? Uhum. É. Isso me lembrou que Jesus foi morto lá na cruz e ressuscitou, né? Uhum. E aí, ele tá vivo até hoje. O senhor ganhou um tempinho aí a mais, a gente também, sei lá quando que vai acabar também, talvez vai ser até antes do é, senhor, não sei. É. E o que vai valer no final é a gente viver o que ele falou. Né? E lembrar até que ele disse também né, que a porta é estreita. Para chegar na vida, é, ele falou, se esforce né, para passar por uma porta estreita. Eu acredito que a gente tem sempre que acreditar em Deus, porque só Ele é que dá a força, o juízo e a inteligência. Né? Só ele, porque a vai dar A gente está aqui na casa da Débora, que é uma jovem, com o filho dela, que mora aqui na Vila D'Alva, perto da casa da Vanessa. Por isso, nos digo, não, não fique ansioso. Encontrar a nossa comida, com o que comer eles ou com o que o nosso corpo, com o que vestires. Não é a vida mais... Do que o alimento E o corpo mais do que o vestuário Olhai para as aves do céu Que não semeiam nem colhem Nem juntam em celeiros Mas com pai Pai as alimenta Casos não tendes muito mais valor do que elas Qual de vós, por mais ansioso que esteja Pode acrescentar sequer uma hora de duração na sua vida Porque o mais é ansiosos quanto ao que vestir Olhai aos livros do campo e crescem eles no trabalho e nem peça. Mas eu gosto de governar Salomão e toda a sua glória se vestir como um deles. Deus veste assim, a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens, na fé. O que você precisa buscar, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a justiça dele. A nossa vida é essa: é buscar que ele seja o nosso rei, que ele me governe. Então, seja o que eu for fazer, que isso venha daquilo que Deus está querendo e a justiça dele, ou seja, aquilo que ele acha assim, é o que a gente vai fazer não fica ansioso com o que comer, beber ou vestir que é o que a Paula falou, porque se a gente ficar ansioso com isso a gente deixa de buscar aquilo que ele deveria estar buscando em primeiro lugar porque isso aqui vai tomar a nossa atenção então a gente concentra em viver o que Deus nos governe para viver concentra em viver aquilo que ele acha justo e as outras demais coisas aí, comer é beber e vestir vão ser acrescentadas, isso que Jesus falou porque o Pai ele sabe o filho precisa, mas buscar primeiro o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas você irão acrescentar, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações para cada dia a base dos seus próprios problemas. Porque Jesus não fala nesse sentido de não vou me preocupar com amanhã no sentido de viver inconsequentemente. Eu não sei se amanhã eu vou estar viva, não sei se amanhã... como vai ser o amanhã. Hoje eu vou dar meu melhor. No sentido de eu vou dar meu melhor, seja com as pessoas, seja aquilo que Deus tem chamado. Então vou colocar prioridades certas. Jesus ele nos ensina a gente cada dia você buscar o reino dele em primeiro lugar, buscar o governo dele no sentido assim, o que, que ele quer de mim? Eu ser governada por ele. E aí ele vai acrescentar essas coisas, né? Mas ele fala pra gente colocar o rei e a justiça em primeiro lugar. E se você curtiu essa visita e gostaria de acompanhar como foram outras visitas, dá uma olhada nessa playlist aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos desse canal. Falou! Ah, não acredito. Estou tirando meu caderno. Um não acredito nisso.